Here it comes! Bum Chakalaka. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Chakalaka, vídeo 491 aqui do canal. E o vídeo de hoje ele vai ser mais descontraído. Vocês se lembram de dois vídeos atrás, quando eu gravei lá no hotel no Rio de Janeiro, um vídeo analisando a pesquisa dos General Managers, que a NBA faz todos os anos antes de começar a temporada. Foi um vídeo praticamente ininterrupto, acabou ficando com 28 minutos, se não me engano. Grandes chances do vídeo de hoje ficar tão grande quanto. O que, que eu vou fazer? Eu vou ler a lista dos 75 maiores jogadores da NBA de todos os tempos, anunciada ontem, finalizada, né? Acabou de ser anunciada ontem, foram três anúncios de 25 jogadores. Eu não li a lista ainda, então eu quero meio que reagir à lista enquanto eu leio pela primeira vez. Lógico que eu vi alguns tweets, eu vi algumas inf... desculpa, eu vi algumas informações, eu vi que o, que o Dominic Wilkins está na lista e ele era um cara que tinha sido um snub, um jogador que ficou de fora, da lista original dos 50 jogadores lá em 96. Uh, enfim, eu, eu já pré-fiz aqui uma lista dos names, dos jogadores que ficaram de fora da primeira lista, pra ver se algum deles aparece aqui além do Dominic Wilkins. Aí eu vou ler a lista inteira, eu vou pausar o vídeo, vou pausar essa gravação, vou analisar, e aí eu volto pra fazer meus comentários depois. Acho que deu pra entender, né? Então, já colocando na tela, eu peguei a lista dos 75 jogadores desse post da ESPN aqui, que tá aí, pelo que eu vi tá em ordem alfabética, com algumas <risos> explicações sobre cada jogador. Então já vamos descendo. Já vamos descendo, já vamos descendo, e o primeiro é Karim Abdul-Jabbar. Óbvio, seis vezes MVP. Tá. Ah, tem todos os, os accomplishments aqui, né? 19 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA, 11 times de defesa, 6 vezes MVP, 2 vezes MVP das finais, enfim. Karim Abdul-Jabbar, óbvio. O segundo é o Ray Allen. E não, não é uma surpresa, tipo, ele é um jogador que poderia estar aqui, mas eu acredito que ele tenha ficado ali no, no, no limite da rotação. Uh, eu, eu cheguei a participar do podcast do canal Bandeja e a gente escolheu os 25 jogadores complementares à lista, né? Imaginando que os, que os 50 primeiros fossem uh, continuar. E o Ray Allen foi um cara que entrou mas ali meio que na nossa discussão. Uh, então tá aqui, Ray Allen está entre os 75 maiores jogadores, 10 vezes All-Star duas vezes all NBA, e duas vezes campeão, né? Miami, Boston e Miami na ordem. E o Anson então concordo, é um jogador que já fez o, o suficiente, mesmo que ele acabe a carreira hoje ele já fez o suficiente para merecer um lugar no 75, com o título, com os dois MVPs, MVP das finais, Most Improved Player, que é cinco vezes All-NBA, enfim. É um jogador que por mim já merece estar aqui. Carmelo Anthony! Carmelo Anthony foi outro que passou no nosso, no nosso pente fino, lá no, no, no, no podcast do Bandejão, mas é um cara que eu acredito que muitas pessoas devem estar questionando nesse momento a presença dele aqui. Muita gente que começou a acompanhar a NBA mais recentemente, uh, viu mais o Carmelo, Joe Casey pra cá, o Casey, Houston, Portland e agora Lakers, e às vezes não entende, né, como um cara, como ele tá nessa lista, mas ele é um cara que, principalmente na época de Denver Nuggets e New York Knicks, foi um cara com impacto tremendo, sendo líder em, tá aqui, ó, uh, líder em, em pontos em 2012, 2013, seis vezes All-NBA, merecido. Nate Archibald já tava naquela lista original, né, e os 50 ficaram, vale dizer isso, né, eu sei que os, os 50 da lista, da lista original estão aqui, Nenhum deles foi tirado fora. Eu achava que alguns talvez fossem tirados fora, não. Os 50 originais estão aqui. Então Nate Archibald é um deles, foi o único jogador a liderar a NBA em pontos e assistências na mesma temporada e foi em 72-73. Ninguém conseguiu isso até hoje. Na mesma temporada, o Harden conseguiu, o Westbrook conseguiu, LeBron conseguiu, Jerry West conseguiu, mas em temporadas diferentes. Só Nate Tiny Archibald na mesma temporada. Paul Arizin, o um cara lá dos anos 50, um cara que interrompeu a carreira para lutar dois anos na Guerra da Coreia, voltou e continuou a carreira é, Philadelphia Warriors, né? Ok, Charles Barkley. Charles Barkley já estava, na né, de 96, né, então ele, ele continua na lista, MVP em 93, não foi campeão da NBA, mas foi vice com, com o Phoenix Suns, Rick Barry já estava na lista original, então segue na lista, né, o, o, o homem do arremesso de lavadeira, campeão de 75 pelos Warriors, campeão da ABA também, não conta pra para entrar aqui, mas enfim, Finals MVP em 75. Elgin é Baylor, uh, lenda dos Lakers, que nunca foi campeão. 11 vezes All-Star, perdeu 8 finais. Elgin é Baylor segue na lista. Dave Bing era um cara que eu achava que talvez caísse fora da lista. É um cara que eu achei que talvez caísse fora da lista caso alguns jogadores uh, fossem substituídos. Não é o caso. É um cara que, que, que foi muito bem no Detroit Pistons. Uh, um cara de 20 pontos por jogo, mas que... Não, não foi campeão, foi campeão de, de foi maior pontuador uma vez foi sete vezes All-Star, só três vezes All-NBA, foi um cara que jogou em um time não tão vitorioso assim sem lista mas seria um candidato a cair fora, da minha, um candidato da minha parte a cair fora, Larry Bird obviamente segue na lista três títulos três MVP seguidos, Kobe Bryant entra, obviamente MVP, 18 vezes All-Star 15 vezes All-NBA e tudo mais que ele conquistou, os MVPs de, de, de finais Will Chamberlain Segue na lista, é claro, não preciso nem falar muito sobre ele. Bob Cousy, segue na lista, 13 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA. Quantas vezes campeão? Uh, seis vezes campeão, né, porque ele, saiu, ele se aposentou durante aquela dinastia do Boston Celtics, porque quando começou a dinastia ele já estava um pouco mais velho, merecidíssimo. Dave Cowan, segue na lista, MVP em 73, 73, e campeão também com Celtics em 70 e 73, aqui ó, oh, two-time two NBA champion. Desculpa, em 74 e em 76. 70 e 73 foram os títulos do Knicks, só deu doideira na minha cabeça. 74, 76. Billy Cunningham segue na lista do Sixers, ali nos anos 70. Uh, campeão em 67 com o Sixers, quatro vezes All-Star. Então, talvez fosse um candidato a cair fora também, caso alguns jogadores fossem substituídos. Stephen Curry entra. Nossa, eu tô na letra C ainda, esse vídeo vai demorar. Stephen Curry entra. Duas vezes MVP, três vezes campeão. Próximo, Anthony Davis. Olha, me surpreendeu um pouco. Se... Oito vezes All-Star. Ah, ele já é oito vezes All-Star, quatro vezes all NBA e foi campeão com os Lakers na temporada passada. Eu achei que talvez ele fosse ficar de fora. Confesso. Confesso, mas. É justo, é justo. Ele nunca, nunca ganhou um prêmio individual, tipo. MVP, enfim, mas... Ele foi o MVP do All-Star Game, que é meio que o pior prêmio individual de todos que um jogador pode ter. <risos> mas, enfim, ele é quatro vezes All-NBA e as quatro vezes primeiro time, né? Tem esse detalhe. David Boucher segue na lista, talvez mais... Ele foi muito bem nos Pistons e muito bem nos Knicks. Duas vezes campeão pelos Knicks. Talvez pudesse ser um jogador aí a ser discutido... Caso alguém fosse substituído. Clyde Drexler segue, campeão pelos Rockets e, e quase todos os outros feitos na época do Portland Trail Blazers, Tim Duncan, obviamente, top 10 todos os tempos. Entra Kevin Durant, obviamente, entra três vezes campeão. Uh, desculpa, duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais, MVP. Julius Irving segue na lista, é claro. Campeão de 83, MVP de 81, 7 All-NBAs, mais tudo que ele conseguiu na, na ABA, né? Tá escrito aqui, ó campeão pelos Nets na ABA. Patrick Ewing, continua, nunca foi campeão, também não tem grandes prêmios individuais, né? tem o um Rookie of the Year, mas enfim, foi um cara que marcou a época. Mais um dos Knicks, Walt Frazier, bicampeão nos anos 70. Ok, segue na lista, Kevin Garnett entrou, não poderia não entrar. Praticamente a carreira inteira em Minnesota, não conseguiu ir adiante, foi para o Celtics campeão no primeiro ano que chegou lá. Jogando os Nets e voltou para Minnesota para encerrar a carreira. Uh, óbvio que ele estaria aqui. George Gervin segue na lista, já estava naquela. Quatro vezes líder em pontos, né? tinha da época de Spurs, encerrou a carreira nos Bulls. Hal Greer, da época do, do... Pegou o inicinho de Syracuse Nationals e depois Philadelphia 76ers, campeão em 67 também. Uh, James Harden fatalmente entraria por tudo que ele fez na época ali do Houston Rockets. Agora tentando o título... Em Brooklyn, John Havlicek, o maior pontuador da história dos Celtics, já estava na lista e segue, campeão em 74, 76 e... Não, ele foi oito vezes campeão, né, o, o, o John Havlicek, né, ele pegou o final da dinastia e depois os anos 70. 8 de 8 nas finais, em 100% de aproveitamento. Elvin Hayes, Rockets, Washington Bullets e Rockets de novo, campeão em 78 pelos, pelos Bullets. ela Iverson entra com o merecimento, por tudo que ele fez nos Sixers, nem tanto pelo que ele fez nos outros times que ele jogou depois, <risos> e naquela volta para o Sixers no final da carreira, LeBron James, ok, quatro vezes campeão e tudo mais, deve assumir a liderança na pontuação da história da NBA na próxima temporada, se tudo continuar correndo como normal, Magic Johnson segue na lista, três vezes MVP, cinco vezes campeão, Sam Jones, oito, não, dez vezes campeão, ele só não esteve no primeiro título do Celtics da Dinastia, eu confundo com Casey Jones, Sam Jones, era o que jogava melhor, o Casey Jones era o que jogava menos mas que virou técnico depois <risos> Michael Jordan, ok, não preciso falar nada Jason Kidd, entra, ok com merecimentos, né, campeão com o Mavericks e tudo que ele fez no, no, no Phoenix Suns também, e nos Nets dois títulos da Conferência Leste pelos Nets uh, Kawhi Leonard e seus... Esse, o Kawhi Leonard não tem tantos números, né, cinco vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, mas tem os dois MVP das finais e dois títulos, né, que é o que que é o que importa, e os dois, de defesa, os dois jogadores de defesa do ano. Damian Lillard entrou! Olha, talvez seja o jogador que conseguiu entrar com o mínimo garantido, né, vamos dizer assim. <risos> Tem que partir do princípio que o cara pode se aposentar amanhã. E se o cara já fez o suficiente para ser um dos 75 maiores jogadores. Então o Lillard também, nada, nada individual ele teve, fora aquele MVP da, da bolha que ele ganhou. O Rookie of the Year também, bateu o Anthony Davis. Seis vezes All-Star, seis vezes All-NBA, eu acho que ele tava ali no limite ali, o... tava ali no, no, no, no, no 74, 75, mas ok, merecido. Jerry Lucas, uh, toda, a sua, carreira, toda a sua carreira pelos Kings, não, pelos Royals na época, e depois ainda né, jogou nos Knicks, né, foi campeão pelos Knicks, 73, Karl Malone, ok, já estava naquela lista original, toda a sua carreira pelo Utah Jazz e último ano pelos Lakers, Moses Malone também, 37 times que ele jogou na NBA mais um início na NBA, 3 três vezes, três vezes MVP, talvez o, o, o jogador que foi 3 vezes MVP mais subestimado da história, não que sejam muitos, Pit Maravich, Pistol Pete, não teve uma carreira tão longa assim, mas bem, bem, bem próspera, né? ele era um pontuador e um passador muito bom, 5 All-Star, 4 All-NBA, Bob McAdoo, ele não... O Bob McAdoo era um dos meus snubs aqui, deixa eu ver. Era. O Bob McAdoo, ele não estava na primeira lista de 50. E eles meio que corrigiram um erro agora, colocando ele nessa, nessa, nesses últimos 25. Uh, é um cara também que teve o ápice meio curto ali no início da carreira, mas que depois conseguiu voltar sendo assim, campeão como um, como um sexto homem lá nos Lakers. É, duas vezes campeão da NBA como sexto homem, foi MVP lá no Buffalo Braves, que hoje é os Clippers, foi quantas vezes, três vezes líder em, em pontos, merecido, compensaram o esquecimento do Bob McAdoo, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o Bob McAdoo de três anos atrás, vou deixar o link aqui em cima. Kevin McHale estava na lista e segue, tricampeão com o Celtics, George Mikan, pioneiro da NBA, anos 40 e 50, 23 pontos e 13 rebotes para o jogo naquela época, quando se pontuava muito menos, Proporcionalmente, ele seria um cara de 30 pontos por jogo hoje. Red Miller! Red Miller entrou! Cara, eu achava que iam deixar ele de fora. Os números dele não impressionam tanto aqui, ó. 5 vezes All Star 3 vezes a L NBA, é só o que ele tem. <risos> e, e, ele era um pontuador, mas também não tanto, ó, 18 pontos por jogo na carreira. Mas ele é a cara da, da, da franquia dos Pacers. E chegou às finais em 2000, quando ele já estava um pouco mais velho, nem necessariamente era o melhor jogador do time ali já. Mas, Reggie Miller, olha. Earl The Pearl Monroe, já tava lá naquela lista inicial. Jogador preferido do Adam Silver. Perguntaram para ele quem era o jogador que ele mais gostava de assistir na história da NBA, e ele falou Earl Monroe, porque ele cresceu em Nova York. E ele jogava nos Knicks na época, foi campeão em 73, né? Foi campeão só no segundo título dos Knicks, no primeiro ele ainda estava no Bullets. Steve Nash, nada mais justo, dois MVPs, infelizmente nunca campeão, hoje técnico dos Nets, pode ser campeão como técnico. Dirk Nowitzki, óbvio, 21 temporadas com os Mavericks, MVP MVP das finais, campeão. Shaquille O'Neal já estava naquela lista mesmo, com apenas 4 temporadas naquele momento. Era o jogador com o mínimo garantido <risos> naquela época, que ele só tinha jogado as 4 primeiras pelo, pelo Orlando Magic, aí ele sairia para os Lakers depois. Mas já tinha umas finais de NBA, o Rookie of the Year, já, já, já estava causando um impacto bizarro na liga. Hakim Olajuwon não poderia ficar de fora. Títulos MVP, MVPs das finais, jogador defensivo do ano, um dos jogadores mais completos da história. Robert Parrish estava naquela lista e segue. Pode ser um jogador talvez que poderia ser podado aí, se a lista fosse um pouco menor ou se entrassem mais jogadores novos, mas justo. Chris Paul, justo, tudo que ele fez por Hornets, por Clippers, por Rockets, por Thunder e por Suns, né? Tudo que ele fez nesses cinco times que ele jogou, uh, conseguiu chegar às finais da NBA, finalmente, pelo Suns. Gary Payton, era um cara que não entrou naquela lista, embora já estivesse na NBA há algum tempo. Se não me engano, ele é do draft de 90, se não me engano. E 96, ele já tinha jogado, então, seis temporadas e acabou entrando pela sequência que ele teve. E aí foi campeão, depois, pelo Miami Heat, tá ali como reserva do Jason Williams, mas, enfim... É, merecido, merecido. Lá no bandejão eu cravei o nome dele assim, sem nenhuma sombra de dúvidas que seriam um desses 25 a mais. Bob Pettit, óbvio, uma das lendas da NBA lá dos anos 50 e, e início dos 60, campeão pelo St. Louis Hawks, Paul Pierce entrou, por tudo que ele fez no Boston Celtics, justo, 10 All-Stars, 4 All-NBA, MVP das finais de 2008, quando foram campeões, Scottie Pippen já estava naquela lista, uh, ele, ele ainda estava em atividade, mas já estava na lista naquele momento. Seis títulos em seis finais, assim como o Michael Jordan. Só foi sete vezes All-Star, o Pippen? Olha, eu não, não tinha percebido que eram só sete. Parecia um cara de nove, dez All-Stars e, e sete vezes All-NBA. Willis Reed, o, o, duas vezes campeão e duas vezes MVP das finais pela New York Knicks. Teve uma carreira mais curta, assim, quantas temporadas, dez temporadas pela New York Knicks, mas merecido. Big O, Oscar Robertson, senhor Triple Double, ultrapassado pelo Russell Westbrook, que eu acho que vai estar aqui, o Russell Westbrook, se não tiver, deveria estar. David Robinson, já estava naquela lista, segue estando. MVP, duas vezes campeão, no... depois que saiu aquela lista, de 96, ele ainda seria duas vezes campeão, depois da chegada do, do Tim Duncan. Mas lá ele já era MVP, já tinha esse prêmio de jogador defensivo, enfim, outras coisas. Uh... Sextinha do ano, marcando 71 pontos no último jogo. Tem um vídeo aqui no Buncha Calaca bloqueado, não tem mais como assistir. É o único vídeo do Buncha Calaca bloqueado, ninguém mais consegue ver. É o jogo de 71 pontos do David Robinson. Não sei porque foi bloqueado. Dennis Rodman. Cara estranho porque aquela lista saiu em 96. E... Ah, não, foi em 96, né? Depois do primeiro título do Bulls. Então ele ainda foi campeão mais duas vezes com o Chicago Bulls. Possivelmente o cara com a pontuação mais baixa <risos> entre todos aqui, mas é legal eles reconhecerem né, que, que um jogador que tem uma função completamente diferente pode entrar aqui. duas vezes All-Star, não, não era um cara que brilhava individualmente, né? foi duas vezes All-Star lá na época do Detroit Pistons. Tem, tem prêmio de, de, de jogador defensivo duas vezes também na época do Pistons, a questão eram os rebotes, né? o cara simplesmente se tornou o, o, o maior... eu diria que ele é o maior reboteiro da história da NBA não em números, porque ele viveu outra era Will Chamberlain e Bill Russell pegavam muito mais rebotes mas em porcentagem dá pra fazer uma análise viu? em porcentagem de rebotes e tudo mais, possivelmente ele, ele seria o primeiro cara, era uma máquina de estudar e pegar rebotes, Bill Russell obviamente 11 vezes campeão em 13 temporadas, Dolph Chase segue na lista subestimadíssimo, 12 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA Campeão em 55 pelo Syracuse Nationals, hoje Filadélfia. 76ers. Bill Sharman, que era mais um roleplayer do que uma estrela do Boston Celtics, daquele, daquele Boston Celtics dinastia. Quantas vezes campeão? Ele foi quatro, é. Porque então, ele, ele vinha de antes, né? Então ele pegou ali os primeiros quatro títulos e se aposentou. Outro cara que, que talvez fosse podado caso a lista eh, fosse toda refeita e excluíssem alguns dos antigos. John Stockton. Já estava, segue estando. Mesmo naquela época, não tendo chegado às finais da NBA de 96. Ele e o Carmelo não tinham chegado. Mas ele já estava naquela lista. Azeia Thomas segue na lista. Bicampeão, MVP das finais. Nate Thurmond. O, o, o homem que acabou. Que também é subestimado. Porque tinha Lou Chamberlain e Bill Russell. Ele era o terceiro ali da lista. E, e, e acabou sendo muito subestimado. Mas tá aqui na lista. Wise Unsold. Uh, o cara que foi Rookie of the Year e campeão. Eh, rookie of the Year e MVP na temporada 68, 69, quando tinha o Will Chamberlain, quando tinha Bill Russell, foi, o, foi o, um, um, um, um belo de um ano do Wes Ansel, e ele, ele pegou o Bullets, e era um time que era o pior da, da conferência, e ele transformou no melhor da conferência, foi uma parada assim. Isso fez ele, ele, ele ganhar esses prêmios, e ele também foi campeão em 78, sendo o MVP das finais. Deve estar acabando aqui, Wayne Wade, obviamente, tudo que ele fez pelo Miami Heat, em toda a carreira, Bill Walton segue na lista, né teve uma carreira muito curta, o ápice dele foi muito curto, mas nesse ápice ele levou o Blazers A único título, foi MVP, e quando voltou depois de muitos anos lesionado, foi sexto homem e campeão pelo Celtics. Jerry West, o logo da NBA, conseguiu ser campeão ali no, no, no, no finalzinho da carreira, né, com os Lakers em 72. Russell Westbrook, eu falei que ele estaria aí, tá pipocando de time em time, que nem eu falei no vídeo dos salários, né, só nesse Supermax dele já é o quarto time que tá pagando ele Thunder, Rockets, Wizards e Lakers. Aqui nem tá o Lakers escrito, ó. Só parou no Wizards. Uh, Lenny Wilkins, outro cara que eu achei que talvez fosse limado caso diminuíssem a lista. Mas segue é aqui, ele nunca foi campeão, né? 9 vezes All-Star e, e líder em assistências. É, então. Ó, 16 pontos por jogo, 6.7 assistência. Não, é um, não são os números que mais impressionam. Mas tá lá. Dominico Wilkins, que eu falei, que eu sabia que tinha entrado. Era, um, era o maior snub daquela primeira lista disparado, né? Quando saiu aquela lista, era o único assunto, por que que deixaram o Dominic Wilkins de fora? Então corrigiram a cagada, colocando ele nessa segunda versão. E por fim, James Ward, o, o, o terceiro ali no, no, no tripé, com Magic Johnson e o Kareem Abdul-Jabbar. Ele foi campeão três vezes, né, porque ele foi draftado em 82, quando o Lakers já tinha ganhado duas vezes. Então esses são 75 jogadores novos, eu vou pausar aqui o vídeo e vou voltar daqui a alguns minutos para ver minhas anotações e, e ver quem faltou, quem voltou, quem saiu, quem não tá porque agora, lendo agora, eu tô sendo, eu fui pego de surpresa em várias coisas então eu volto daqui a alguns minutos quer dizer, para vocês vai ser emendado, para mim vai ser daqui a alguns minutos então vou pausar aqui VOLTANDO! Demorou um pouquinho mais aqui no meu mundo do que eu falei que ia demorar porque eu demorei muito para analisar. Uh, vamos lá. Bom, eu não tô, mais na não tô mais com a tela ao fundo, porque não precisa. Ó, eu tinha feito uma lista com sete jogadores que eu achava que poderiam ter entrado naquela lista de 96 e não entraram. Eles eram Dominic Wilkins, Bob McAdoo, Alex English, Bob Lanier, Bernard King, Artis Gilmore e Walt Bellamy. Desses sete, eles resolveram colocar o Dominic Wilkins e o Bob McAdoo. Então, eles meio que corrigiram o erro com o Dominic Wilkins e o Bob McAdoo. E aí, o, de, desses últimos 25 anos, eu selecionei alguns jogadores que poderiam estar na lista, não necessariamente deveriam estar na lista, mas são mais umas menções. Primeiro, Dwight Howard. A galera esquece o que foi o, o Dwight Howard ali no fim dos anos 2000 e início dos 2010. Ele tinha que estar nessa lista. Ele é o, o, de todos que eu listei, ele era o único que tinha que estar nessa lista o Dwight Howard tem uma carreira mais, mais importante, que é a do Dave Bing, por exemplo. Não há absolutamente nenhuma sombra de assim. em questão de prêmios individuais, em questão de desempenho, em questão de ser um jogador que, que, que ali no fim dos anos 2000 existe realmente a dúvida, Dwight Howard ou LeBron James? Qual jogador você gostaria de, de, de construir seu time em torno? Uh, ficou de fora. Campeão também, né? acabou sendo campeão com os Lakers. Eu acho que ro rolou um vício, um recent bias, né? um vício mais recente. Aí eu listei alguns outros jogadores, Tony Parker, talvez uh, colobesse aí nessa lista. Uh, Paul Gasol, Tony Parker, quatro vezes campeão, ele só não estava no primeiro título dos Spurs. Paul Gasol, duas vezes campeão ali, sendo muito importante para transformar aquele time horrível dos Lakers, do meio dos anos 2000, em um time vencedor. Grant Hill, Grant Hill acabou sendo... e eu botei vários jogadores aqui que as lesões atrapalharam, né? Grant Hill, um deles, começou voando na NBA, que ele era o novo Michael Jordan ali no meio dos anos 90, mas acabou tendo uma carreira, um ápice meio curto. Deve ter recebido uns votos, mas ficou de fora. Botei Yao Ming e Tracy McGrady, os dois, né? Que jogaram muito tempo juntos. Yao Ming, eu acho que ele, ficou, ele fica ali no, no limite. Lesões atrapalharam muito. Tracy McGrady também teve o ápice ali, pontuador, na né, época do Orlando Magic. Já nos Rockets também. Se machucou muito, acabou custando essa vaga aí. GKM, aí botei dois pivôs. GKM, Mutombe e Alonso Morning, Também eu acho que ficaram ali no No, no limite. Para entrar na lista, anotei o Vince Carter e fiz uma observação do, do que o Derrick Rose é o único MVP que não está na lista porque o resto da carreira dele não, não credencia ele a estar, exceto o Nikola Jokic, que é o MVP mais recente, mas é óbvio que ele não está no início da carreira, possivelmente estará numa lista de 100, do top 100 em 2046. E, e, e, e deve ter Jokic, deve ter Luka Doncic, enfim, vão entrar outros jogadores, mas essas são as observações. Bizarro, bizarro, que nem foi o Dominic Wilkins lá, não tem nenhum. O Dwight Howard eu acho que deveria entrar. Tony Parker eu acho que também deveria entrar. Os demais aqui... Beleza, eu aceito. Eu vi que o Clay Thompson... Ah, uma coisa antes. Foram 76 jogadores. Eu pesquisando aqui eu vi que foram 76 e não 75 jogadores. Claro que lembro que eu não tava contando para saber. Mas é que teve algum empate aí que eles não divulgaram qual foi. Teve algum empate, então são 76 jogadores. Então... Entraram 24 jogadores de 96 pra cá e dois, o, o McAdoo e o Wilkins, de antes. 26 jogadores. Uh, o que eu ia falar é que... Clay Thompson, Clay Thompson andou reclamando nas redes sociais, né? Vou colocar aqui na tela o post dele. Ele falou algo do tipo... Eu não tô lendo o post nesse momento, mas ele falou algo do tipo... Uh, então, acho que eu não entendo muito de basquete. Porque eu me acho um dos 75 maiores jogadores de todos os tempos. Clay Thompson é muito bom. Quando ele pega fogo, quando ele esquenta, ele é um dos maiores da história, mas eu também, no, na minha lista de 75, onde se engloba tudo, uh, uh, feitos individuais, feitos coletivos e, e, e tudo mais, possivelmente na minha ele não entraria também. Desculpa, Clay Thompson. E essa foi a minha análise do vídeo. Dos, deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo aqui. Uh, deve estar tá 26 minutos de gravação. Deve estar tá uns 20 e pouquinhos aí pra vocês. Ahn... Uh, eu, antes de acabar esse vídeo, eu queria falar que saiu o primeiro episódio do Evolução 75, que é um programa no YouTube da NBA Brasil que eu estou apresentando. Não só apresentando, me envolvi em toda... Em, em, em outras partes do programa, como o roteiro e, e outras coisas. E ficou muito legal, achei muito legal. O primeiro episódio é sobre a evolução dos brasileiros na NBA. Cada episódio vai ser um tema diferente. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Porque não dá pra deixar o link do card de outro canal? Dá, dá, dá vou deixar aqui no card também. Vou deixar aqui no card, assistam o primeiro episódio, eu tô muito bem vestido, ao contrário do Calaca, onde eu sempre estou muito mal vestido, tô me olhando aqui na imagem, muito mal vestido. E então, assistam lá depois do Evolução 75 que tá muito legal, eu vou lembrar vocês toda semana, porque cada semana vai ter um episódio novo. Então é isso, desculpa o vídeo demorado mais uma vez, vídeo 491 do Calaca. faltam 9, 9, ou como faz meu filho, 9, ele bate o dedo errado, mas ele consegue fazer isso eu só consigo fazer porque é a mão que eu toco a guitarra. O contrário, eu não conseguiria. Uh! Faltam nove vídeos para o vídeo 500 aqui no Calaca. Terá novidade, não sei qual é. Grande abraço para vocês e até sábado que vem. Sábados, 10 da manhã. Eu decidi que esse é o horário de vídeo novo, tá? Sábado, às 10 da manhã. Então até sábado que vem, às 10 da manhã. Que nem está sendo esse aqui. Beijos e abraços. Até lá.